A culpa é um sentimento natural e que faz parte do ser humano. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos culpados por algo de ruim ter acontecido, sendo este, ainda, consequência dos nossos próprios erros. Enfim, em algum momento você vai errar e não terá muito o que fazer diante disso, além do fato de se sentir culpado pelo que aconteceu. E tudo bem, isso é algo comum e que você deve lidar com o que aconteceu já que por ter sido completamente ou em parte consequência dos seus atos, você deve se responsabilizar por isso. Mas o problema está quando você se sente culpado diante de um caos que não foi ocasionado por você. Então logo você não deveria se sentir culpado por isso, mas as pessoas te manipularão, fazendo com que até mesmo acredite que aquilo só aconteceu por culpa sua. Por exemplo, imagine que no seu relacionamento aconteceu um ato de infidelidade, ocasionado pelas promiscuidades da outra parte. E agora você está sabendo disso. Quando vai conversar com ela para entender o porquê dela ter traído você, ela diz que isso foi culpa sua, que você não deu atenção a ela, não foi a pessoa a quem ela gostaria que você fosse, e blá, blá, blá. Falando um monte de asneira e culpando você pelo ato de infidelidade dela. Sendo que isso foi escolha dela, e hora nenhuma você deu motivos, para que o erro fosse seu, até porque se alguém trai, a escolha de fazer isso é totalmente dela, pois por mais péssimo que a relação esteja, ainda assim essa pessoa teria a opção de terminar primeiro e depois ir fazer o que ela bem entender da vida. Enfim, não há motivos para que você se sinta culpado por isso, porque a escolha foi dela, o erro foi dela. E mesmo que ela diga que o relacionamento estava um lixo, jogue na sua cara todos os seus defeitos e seus erros e sei lá o que mais ainda assim trair foi escolha dela entende então por qual motivo você se culparia por isso Há uma manipulação psicológica enorme quanto se trata de culpa pois certos indivíduos causam caos e desejam se abster do sentimento que teriam por ter causado isso logo elas escolhem a pessoa mais próxima e jogam a culpa de suas ações em cima dessa criando todo um cenário que te coloque como vilão da história e ela sempre como os bonzinhos, santinhos e que erraram porque você induziu que ela fizesse tal coisa Por culpa sua, ela agiu de tal maneira e deu no que deu sendo você agora quem deve se responsabilizar pela merda que fizeram E talvez você até caia na armadilha de concordar com ela por amor, por ingenuidade, por carências e fraquezas emocionais aceitando um fardo que não é seu Apenas para que essa pessoa esteja livre, entre aspas, de se sentir culpada. No entanto, você, por aceitar isso, só se prejudica, se responsabilizando por problemas que nem deveriam existir na sua vida. Enfim, se não foi você quem criou o problema, por que teria que ser você a lidar com o ônus disso? Por que teria que aceitar alguém apontar o dedo na sua cara e te julgar por algo que sabe muito bem que não é responsabilidade sua? Não faz sentido. Mas é isso que acontece quando você se importa demais com alguém, quando não tem o discernimento para enxergar que suas atitudes frente ao erro de outra pessoa é só mais um problema em cima de outro, que por não desejar ver a outra pessoa passar por adversidades, se responsabiliza por coisas que nem deveria, sendo isso incapaz de ser a solução de seus problemas, muito menos dos problemas dela, pois ela pode até mesmo se aproveitar disso, e te fazer como recipiente das ações erradas que toma e isso é o que acontece é isso que ela vai fazer quando perceber que pode agir sem ter nenhuma responsabilidade e sabe o que é mais deplorável que isso o fato dela criar uma relação contigo onde essa até mesmo te apunhala pelas costas e você aceita isso mesmo vendo o mal que essa pessoa está te causando onde ela te manipule ao ponto de você achar que isso é normal, ou que é você mesmo quem caça essas coisas para a sua vida. E, de certo modo, essa pessoa tem razão, afinal, se você se submete a isso, está caçando meios de se prejudicar com as próprias mãos. Então abra bem os seus olhos, para que perceba essa armadilha, para que não seja empurrado no abismo, como até mesmo se não tivesse sido ela quem te empurrou. Mas como se fosse você, quem pulou por conta própria, acreditando que você foi o culpado dessas coisas acontecerem.